O seminário não deixa a pessoa se ouvir. É um seminário comportamental. É um seminário que obriga você a rever a certos valores e, principalmente, seus comportamentos. No início, ele é um ponto de interrogação. E O seminário ele tem esse poder de transformar, de, de proporcionar uma reflexão tão profunda que gera uma, uma transformação. Então, eu penso que a grande sacada do seminário é é, por ser um seminário, eu diria, 99% prático. E não importa que o, o, o seminário seja premiado, que ele tenha muitos anos de sucesso, que ele tenha uma equipe de facilitadores fantástica, experiente, se a pessoa não quiser mudar. porque O segredo do seminário está nessa, nessa construção, ele é muito bem construído. divisor de águas, é né? uma palavra que muita gente usa, eu escutei em vários depoimentos, mas realmente fez eu entender o que eu fazia na minha empresa, para onde eu queria ir, eu trabalhava muito no automático, com o feeling que a gente falava e o Empretec fez eu parar e pensar em tudo que eu vivi nesses, né, até então, cinco anos de empresa que eu tinha. Eu acho que eu amadureci um ano e uma semana né? com, com, com o seminário. Toda aquela... Aquela ideia que eu tinha de mim, foi desconstruída. Muitas coisas que eu poderia ter evitado, eu, eu as fichas caíram naquela, naquele momento do Seminário em Pretec. Minhas coisas começaram a mudar, especialmente porque eu comecei a me comprometer em tomar posse da minha vida, não ficar mais terceirizando o resultado, ficar culpando alguém por, por aquilo que estava acontecendo comigo. Então o Seminário é um divisor de águas na minha vida, ele me deu a oportunidade de ser um empreendedor mais completo mais consciente dos seus pontos fracos e também dos meus pontos fortes. Então, eu me considero hoje muito mais preparado para empreender graças ao Empretec. Você acorda de outro jeito todos os dias. Todos os dias você tem na, na sua cabeça um objetivo, um planejamento, a sua meta principal da sua vida, os seus planejamentos para os próximos anos, os seus planejamentos para os próximos meses, para as próximas semanas. Então, todos os dias você, de fato, acorda com uma consciência do que você realmente quer, do que realmente você quer chegar, aonde você, tenha, onde você busca a sua felicidade. Eu entendi aonde eu precisava melhorar, qual, quais as características que eu era assim boa e quais as características que eu tinha que todo dia batalhar para melhorar um pouquinho. Eu recomendo para quem tem vontade de ter um negócio. Eu não recomendo para quem é funcionário de empresa que quer seguir carreira porque realmente ali é para quem quer desenvolver a sua empresa, o seu negócio, é, a, o seu empreendedorismo na veia, realmente para qualquer pessoa que quer ter um negócio, eu acho que o Empretec é fundamental. Eu, eu fico muito preocupada de, de ver pessoas assim quererem fazer o um seminário, porque, ah tá na moda, meu amigo fez, eu quero fazer também para ver como é. Não, não é pra ver como é, eu acho que o momento tem que ser certo. O um seminário um Empretec, para quem não fez, eu recomendo veementemente, procure na sua cidade, no SEBRAE, e você vai ter a oportunidade de experimentar. Uma coisa é ouvir falar, outra coisa é vivenciar, outra coisa é experimentar. Então, se você não, tem, não teve essa oportunidade, aproveite, porque ele pode mudar a sua vida. Porque ele é um cenário muito, muito intenso. Se a pessoa não vai com foco, ela desiste. Talvez você não viva uma semana tão intensa com você, como você vai viver essa semana. Porque você nunca tenha vivido e nunca mais vai viver essa intensidade, então não é aqui que você vai descansar O seminário tem esse poder de, de, de impactar mesmo. É o método que funciona. O seminário ele é realmente um ritmo bastante acelerado, foi puxado devido às tarefas que eu me esforcei ao máximo a concluir, né? mas é, eu acredito também que é o ritmo da realidade do empresário hoje no, no, no país. O seminário é tudo, menos descanso. O que, o que me deixa assim é, impressionado é o efeito, o impacto que o seminário provoca é, nos participantes. A, o, a chance do teu negócio ter sucesso é muito maior com o apoio do Empretec por trás, então acho que isso é fundamental. Ele muda a vida de qualquer empresário, você se renova, você não vai nunca ser a mesma pessoa. E de às vezes ver pessoas, empresários, pessoas que têm muita experiência, que têm anos de empresa, que têm muito sucesso, é, ficarem é, eufóricas e muito felizes porque, por ter conseguido viver o seminário e cumprir o seminário todo, que é um grande desafio. Né? É, teve um caso muito interessante é, numa cidade do interior, e uma senhora muito abalada emocionalmente, porque a empresa dela estava prestes a fechar e ela ia, queria fazer o seminário. Ela estava devendo muito, eles não tinham mais de onde tirar dinheiro. E ela fez a entrevista chorando, eu fiquei muito preocupada, eu falei com a, com a equipe e ela fez um seminário brilhante, maravilhoso. Ela foi a vencedora da empresa Cria com um, um super lucro incrível, incrível, de, um valor estupendo de lucro. E com esse dinheiro ela conseguiu pagar todos os funcionários, é, recuperar, fazer conversar, recuperar a, a empresa dela e a, dar a volta por cima. Aquele que diz assim, ah, eu já sei e, e tem um olhar crítico ou racional... É, essa pessoa não tem o mesmo aproveitamento do outro que decide mergulhar é, e, e aproveitar o seminário para poder realmente é, é, provocar uma mudança real na vida dele. Se você quer realmente fazer uma mudança na sua vida, faça um pretexto, porque ninguém sai de lá ileso. O network que a gente faz dentro do seminário. É, eu tenho hoje parcerias com quatro pessoas que, que faziam lá, um presta a consultoria comigo. É, outro, eu, eu compro produtos dele, né? outro, a, a moça me deu a receita dela para eu revender. Então, assim, o network que eu fiz, não só network de, de negócios, mas também de amizades, é muito legal. Porque eu caí numa turma onde o aprendizado foi muito grande e a conexão também em evoluir, crescer, fazer os negócios de cada um evoluir, foi também bem, uma sintonia bem, bem forte. Eu construí muito bons relacionamentos né, de pessoas que até hoje é, eu participo né, da, da vida delas e elas participam na minha. Ser empreteco é ter um nível de exigência maior e ter uma responsabilidade muito grande com esse país. Ser um empreteco é algo que me traz muito orgulho e é participar de realmente de um grupo de pessoas é, é, único. é quando você para de aprender então se você está sempre aprendendo você está sempre jovem porque você está sempre aberto a novos horizontes é questão de, de trabalhar forte acreditar no teu sonho na tua meta que um dia ela vai ser realizada Tenha certeza disso